Senhor, Senhor, chega ao céu, mas só quem obedece ao Pai, Jesus, a igreja louva a tua mãe, louva-te, e espera que a conduzas pela estrada onde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 Irmãos e irmãs, viver o tempo do advento, da espera pela vinda do Senhor, é também ser prudentes, é depositar nele a confiança. Tal como uma cidade que é construída no local seguro, tal como uma casa é alicerçada sobre a rocha, podem vir as tempestades os ventos contrários, toda construção bem alicerçada se mantém. Eu me lembro, certa vez, viajando por Minas Gerais, avistava mansões no alto de alguns montes. E a guia turística dizia assim, estão vendo essas casas belíssimas, construídas no alto? Quando chega janeiro, as chuvas fortes, elas vêm ao chão. Eu pensava que eram apenas os barracos construídos em lugares perigosos que poderiam se desfazer com a força da natureza. Mas também as casas grandes construídas em lugares impróprios, inadequados, estavam sujeitas ao mesmo. Isso nos mostra que é o terreno seguro que deve ser o local onde se coloca a verdadeira segurança para construir algo duradouro. Nossa vida também deve estar fundamentada em Jesus Cristo. Independentemente de qual seja a nossa classe social, a etapa da nossa vida, nós devemos realmente colocar Cristo como o fundamento para que nós nos alicercemos cada vez mais De maneira que as contrariedades da vida ao passar por nós As adversidades próprias do nosso tempo Não nos façam desmoronar Mas nos mantenhamos em pé Sabendo que é nele que encontramos a segurança Que a nossa oração, na qual nós dizemos Senhor, Senhor, esteja em consonância com a nossa esperança que o nosso jeito de rezar também esteja de acordo com o nosso jeito de viver na prática da vontade do Pai, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé? E quando dizer